Olha, minha relação com o sucesso, né, com esse lugar de o que, que é ser homem, né, o que, que é essa masculinidade bem-sucedida. E nisso eu fui nesse caminho de, de ter, né, de ter o cargo, de ter o dinheiro, de ter o carro, de ter as coisas, né. Você vai nesse caminho e você vai vendendo a alma para chegar lá, né, você fica num escritório de sol a sol e lá dentro tem uma verdade falando, olha, tem mais coisa aí além do horizonte, né, e e em algum momento aquilo vai para mim pelo menos foi pesando no sentido de que eu engordei muito é, eu estava bebendo muito então eu tava assim e aí você acaba usando aberturas que tem nessa sociedade machista para ter comportamentos tóxicos nesse sentido né de, de frequentar lugares então uma hora aquilo quebrou para mim num processo de respiração. Um trabalho que eu trago hoje, que eu faço, e eu trago hoje para os homens no, nos grupos, né? que é muito transformador. Eu fiz contato com uma emoção interna mim eu chorei muito, é como se tivesse meu peito explodindo assim, eu falei, cara, alguma coisa tá errada comigo. Eu tava já num relacionamento antigo, longo, um relacionamento que já não tava legal, é... e ali começou todo um processo de transformação, de sair daquelas, daqueles contratos que eu tinha feito e muito porque a sociedade pediu, porque a família pediu, porque eu queria né, tá, ser aceito, todo mundo quer ser amado. Né? Eu falei, preciso ser amado por mim, né? e quem, como é que eu me amo? Aí eu fui conseguindo me desvencilhar de tudo isso. A última coisa que eu, que eu saí foi o trabalho que eu tinha, né eu trabalhava numa imobiliária, e eu trabalhava vendo assim o céu e vendo os, os passarinhos voando, eu falei, gente, isso aqui não está fazendo mais sentido para mim. E uma hora eu saí, claro, toda transição de carreira ela é complicada, não é simples assim. Você passa por um grande vazio, você passa por um mergulho no escuro, que você não sabe para onde ir. E, mas eu, eu confiei, acreditei, tive ajuda, claro. deu uma virada total de trabalho, hoje tenho prazer ele, que eu trabalho com muito mais alegria, falando com o homem, fazendo transformação, trabalhando com as coisas que eu acredito, que é respiração, meditação, transformação humana. E hoje está aí nesse, nesse grupo de, de homens do, do, do curso sobre sexo e sexualidade e a coisa está crescendo.